Este é o Jorge, um cara apaixonado por lanches. <risos> Tão apaixonado que ele roda 25 quilômetros algumas vezes por semana somente para comprar seus lanches. Tudo isso porque ele mora numa pequena cidade e não conhece ninguém de lá que faz um lanche do seu gosto. E esse é o Brunão. Ele mora na mesma cidade que o Jorge, é praticamente um ninja na arte dos lanches. Mas como comerciante, ele não está conseguindo vender, pois encontra dificuldades na hora de atrair clientes para o seu estabelecimento. Preocupados com isso, criamos o Compra Legal, uma plataforma que incentiva as pessoas a prestigiarem o comércio local e serem premiadas por isso. Basta o comerciante se cadastrar na plataforma, cadastrar vantagens como Na compra de um cheeseburger, você leva um refrigerante de graça e converter essas vantagens em cupons para os consumidores da sua cidade, aliás, somente para a sua cidade. O consumidor se cadastra e gera esses cupons no estabelecimento. Ao consumir o cupom, um SMS de agradecimento é enviado ao consumidor, fazendo-o se sentir lembrado e especial. Em seguida, o comerciante informa o consumo do cupom e o consumidor volta ao sistema e avalia o estabelecimento, marcando de 1 a 5 estrelas. Então, o comerciante recebe o feedback das avaliações e os consumidores que avaliam participam de sorteios mensais. Isso mesmo, Jorge. Além de aproveitar os cupons de vantagens do Brunão, você ainda concorre a prêmios do comércio local. Tudo é muito simples. Para ganhar, tem que avaliar. Para avaliar, tem que consumir. E assim, todo mundo ganha. Compra legal.